E aí gente verde, todo mundo bem? Espero que sim, aqui é o Luiz Morão e hoje eu vou falar sobre os poderes, o que, que essa erva, que eu já vou dizer qual que é, pode fazer e como ela te ajuda a perder o medo de falar em público. Quer saber qual que é a erva e como que ela pode fazer isso? Assista a vinheta e logo a gente já vem pra falar. Antes da gente entrar nesse assunto, só quero dizer para você que é novo, que se você ainda não me conhece, meu nome é Luiz Mourão, eu sou um dos professores de fitoenergética da Luz da Serra, e junto com a Patrícia Cândida a gente grava vídeos de conteúdo aqui para o YouTube da fitoenergética Luz da Serra, para trazer como o Poder das Ervas pode ajudar cada um a equilibrar, a tratar as mazelas, as dores, as doenças da alma, que são né, os verdadeiros causadores das nossas doenças do corpo físico, quando estão em desequilíbrio. Então hoje a gente vai falar de uma erva super poderosa, super conhecida pela maioria e como ela pode ajudar a gente a perder o medo de falar em público. E o nome dela é camélia sinensis, também conhecido como chá verde. Então gente, hoje a gente vai falar sobre o chá verde, como ele ajuda a gente a perder o medo de falar em público. Eu estou com uma colinha aqui para não esquecer nada para falar para vocês, para falar da informação completinha. E o chá verde, né, ele é muito conhecido hoje em dia, ele ficou muito popularizado no Brasil, tanto por, pela quantidade de cafeína que ele tem, ele é como se fosse, um, tivesse uma quantidade de cafeína acima do que, outro, do que outros chás oferecem, mas abaixo do café. Então se uma pessoa ela é muito sensível à cafeína, não pode tomar café, senão ela dorme, sei lá, só semana que vem... Ela, o chá verde, né, a camélia sinensis, é uma, um substituto importante para ela, porque ela pode ajudar nessa maneira. E por ter cafeína, que acelera um pouquinho né, a nossa atividade metabólica, ele é conhecido também como chá emagrecedor. Tem gente que toma um chá verde antes de ir para a academia, daí realmente vai emagrecer. Além disso, o camélia sinensis, e eu estou falando muito o nome científico dela, porque chá verde é o nome usual. E pela fita energética, qualquer chá, que tem a folha verde, vai ser um chá verde, mas essa planta especificamente, camélia sinensis, que a gente, que o Bruno catalogou, que o Bruno estudou, que inclusive tem um pouco aqui porque o pessoal gosta desse chá aqui no estúdio, é o camellia sinensis, então a gente precisa especificar qual especifica... qual é a planta especificamente, porque se eu falar só chá verde, pode pegar qualquer outro chá que tem a cor verde e a pessoa pode conhecer aquilo como chá verde. Então, para ter certeza que a gente está falando da planta exata, estudada pelo Bruno lá em 2002, a gente sempre fala, né, pode falar o nome usual, mas é sempre importante ter em mente o nome científico, o grupo taxonômico, que é o Camellia sinensis. É especificamente a planta que o Bruno estudou, e medir as vibrações dela né, para poder catalogar e trazer essas informações no livro da, da fita. Então, esse chá verde, o Camellia sinensis, ele é nativo da Índia né, e do sul da China e ele pode chegar até 15 metros de altura, é uma árvore, se não me engano. O cultivo dela aqui no Brasil está associado a colônias japonesas, né? ali mais ou menos no interior de São Paulo, município de Registro, e caiu né? esse chá, ele se popularizou no Brasil, tanto pela questão da cafeína, que a gente tem uma, uma cultura né? que gosta de consumir essa substância para se manter acordado, para se despertar, mas isso, falando tudo de cafeína, antioxidante, essas capacidades que o camélia sinensis tem para o nosso corpo físico, para o nosso, nosso estímulo mental físico, Mente, né? a gente está falando apenas da fito, da capacidade fitoterápica do Camelha Sinensis. A gente não está falando da fitoenergia, que toda planta ela tem a parte física e tem a parte energética. Então a parte física da planta é como se fosse a garrafa. Então a planta que eu toco, que eu vou lá, encosto nela no jardim, é a garrafa. A energia dela é a água que está aqui na garrafa. E daí quando eu energizo essa planta e falo o segredo, é como se eu abrisse a garrafa e tivesse acesso à energia dela. Entendeu? E daí, eu tô aqui então para falar da capacidade fitoenergética da camélia sinensis, né? Do camélia sinensis, essa planta, e o que, que ela pode fazer quando essa energia secreta ela é ativada, tá bom? Então, quando a gente ativa essa planta, chá verde, camélia sinensis, através da técnica mesa de ativação que a gente ensina aqui para os nossos guardiões, né? que são os detentores do segredo da fita energética, o que o chá verde pode fazer? Ele ajuda a cortar relações sem sofrer, ele desbloqueia a fala, favorece o falar em público, e por isso que ela é tão poderosa, né, para ajudar a gente a perder o medo de falar em público, estimula o poder da palavra, a manifestação dos nossos desejos, elimina magas do passado, desbloqueia a criança e a alegria interior, e elimina problemas circulatórios. Isso tudo porque, tá? O camélia sinensis, o chá verde, ao longo das classificações da fita uma delas, o tipo de vegetal que ele é, qual a força desse vegetal quanto a fita E o chá verde, ele é um vegetal puro, ele atua no quinto chakra, que é esse aqui da garganta, é o chakra laringe, eu acho que eu dei uma cutucada aqui no microfone, você deve ter ouvido aí. O quinto chakra que fica aqui, que é o laríngeo, ele está muito relacionado com as nossas nossos projetos, as nossas manifestações, a nossa comunicação, que nem sempre é apenas a falada, né? o nosso olhar, como a gente fala, as nossas gesticulações. Tem até libras, né? A gente gesticula para chamar a atenção, para falar que isso é importante, para falar de mim, para falar de você, para falar que tudo... Então a gente usa as mãos, então o quinto chakra está relacionado também com os projetos que a gente... Coloca no papel aquilo que a gente tem uma postura né, muito, de muita iniciativa e pouco acabativa, isso também está relacionado com o quinto chakra. Se a gente começa muita coisa e termina, se a gente começa muita coisa e não termina, então tudo isso influencia o quinto chakra. Quando ele tá, ele é ativado pela técnica mestra da luz da serra, né? Pela técnica mestra do verde prata, ele libera essa energia dele, né? Ele cede essa energia como aquela água que sai da garrafinha e energiza o quinto chakra. Então aí, se a pessoa tá com o quinto chakra desequilibrado, se ela começa muita coisa e não termina, ela vai começar a terminar. Se ela tem uma comunicação muito agressiva, ela vai amansar. Se ela não fala muito, ela vai começar a falar. Se ela fala muito, ela vai falar menos. Então, o vegetal puro tem sempre a tendência de trazer o chakra para o equilíbrio. Então, nem para mais, nem para menos. Nem a muito, nem a pouco. Né? Vai trazer para o equilíbrio, para equilíbrio, a sintonia perfeita, para que o chakra ele oscile a energia dele o menos possível. Então, está sempre mais na média, para que o chakra esteja vibrando em equilíbrio. E essa é a capacidade do chá verde do camélia sinensis e daí como é que você faz para poder usufruir dessa energia, né? Pegar essa energia que ele tem disponível para ceder e usar isso trazer isso para sua rotina e absorver para que você tenha esse medo de falar em público diminuído, né, regredido. Como é que você faz? Você pode fazer através de algumas sugestões que eu vou te dar aqui, que a primeira é o chá. Então, se é chá verde, a gente geralmente costuma fazer chá, ele tem um sabor agradável, para fazer uma infusão a quente. Lembrando que o chá fitoenergético não é a mesma água que a gente usa para fazer café. Café, A gente eleva a fervura máxima da água né, para o chá fitoenergético. Não, porque senão a gente faz ativar as propriedades fitoterápicas da planta e não a fitoenergética. Né? Então a gente quer extrair a energia do chá verde. Para isso, a gente orienta né, os, nossos, os nossos espectadores que apenas aqueçam a água para que forme aquelas borbulinhas na base da panela. Muito importante dizer que a fonte do calor precisa ser natural, ou seja, fogo. Nada de torneira elétrica, aquela torneira que esquenta sozinha a base de energia, nada de água, caneca de água aquecida no micro-ondas, fogão por indução não, tá? Então tem que ser água aquecida no fogo, no fogão a gás. E daí você aqueceu a água, um ponto de fervura, que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal conhece como água de chimarrão. Você faz a infusão a quente com chá verde, mistura, coa. Se você não quiser né, ter chá verde boiando ali para grudar no seu dente depois, você pode coar, depois fazer a ingestão. Tomar 250 ml ali, mais ou menos uma caneca de manhã, e tem que dar um intervalo mínimo de 4 horas, né? Duas aplicações, duas canecas de chá verde, com quatro horas de intervalo entre cada uma. Se você quiser ter esse medo da fala desbloqueada e usar um pouco de energia do chá verde. Pode fazer dessa maneira. Inclusive, já tem vídeo meu aqui no canal falando sobre o ritual do chá, como você pode fazer para ativar um shaft energético e extrair a energia da planta né, de uma maneira mais simplificada. Mas ainda assim você vai ter esse benefício. Outra maneira de você usar a camélia sinensis para ter esse medo de falar em público reduzido é usar o sachê. Então você pode pegar uma pitadinha do camélia sinensis, a pitada que no Luz da Serra a gente chama como medida tibetana universal. É só uma pitadinha mesmo, assim, ó, dedo médio, indicador em pinça, coloca numa trouxinha. Pode ser de TNT, pode ser tecido cortado, dobrado, e daí você vai fazer uma, uma trouxinha, como se fosse um mini ovinho de páscoa, sabe? Que tem um, o chazinho verde ali, você faz uma trouxinha e amarra. Aquilo você pode, se você é menina, se você usa sutiã, você pode colocar na, do lado do coração. Se você usa calça jeans, você pode colocar no bolso. Você pode colocar no bolso da mochila. Pode pegar isso e levar contigo para onde você for. E daí, aonde você for, você vai ter a energia do camélia Sinenses, do Chá Verde te acompanhando. E daí é isso. Essas nossas duas formas de te apresentar né, possibilidades de usar a energia do camélia Sinenses ao longo da sua rotina, no seu dia a dia, é o Chá que eu tenho um vídeo aqui no canal, e o sachê, uma trouxinha, uma pitadinha do, do Camelia Sinensis para te acompanhar na sua rotina. Se tiver outra planta que você queira saber o efeito dela, a origem dela e como ela pode te ajudar no seu dia a dia, deixa aqui na descrição que a gente tem sempre um time olhando isso. E é isso, quero deixar um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.